Muito bom dia a vocês que nos acompanham, é Remix no ar nessa manhã de segunda-feira, município de Rio Negrense, nós estamos aqui no Salão Paroquial, 6 de agosto, no centro de Rio Negro, na rua Getúlio Vargas, com a Secretária de Assistência Social, Eliane Valério Pereira, na, nessa parceria com a Defesa Civil e o cadastramento de telhas, devido, claro, à chuva de granizo de ontem à tarde aqui no município. Secretária, o que, que podemos informar nesse momento aos nossos... É, bom dia, Márcio. Bom dia, seguidores da RMix. Então, ontem à noite a gente tomou as providências de distribuição de telha né? atendemos a comunidade ali no, no Corpo de Bombeiros, né? toda a equipe se reuniu lá, então ontem basicamente o nosso objetivo era a distribuição é, das lonas o cadastramento das telhas a gente iniciou hoje a partir das 8 horas, realizamos até o momento em torno de 25 cadastros e o nosso coordenador da Defesa Civil, que é o Daniel Teixeira, está no interior fazendo o levantamento é, dos danos causados aí né? com o pessoal da, da Lajado dos Vieiras enfim, fazendo um levantamento de quais foram os danos realmente causados à população. Essa procura em torno de 25 pessoas até esse momento é uma procura quando se acontece uma situação como essa que está dentro do controle? Eu acredito que sim. É, na verdade, não é uma situação que a gente é, chamaria de controle, né? Porque esses é, sinistros sempre causam danos para as famílias, né? Recentemente tivemos aí em fevereiro aquela outra situação do temporal que já causou danos e agora novamente, né? Então sempre deixa as famílias bastante sensibilizadas, né? É, digamos vulneráveis na situação, independente da situação financeira, né? Eu acho que ontem essa chuva pegou todo mundo de surpresa. E sempre deixa as famílias numa situação delicada, né? Secretária Eliane, e o horário de atendimento? Nós vamos fazer das 8h às 11h30 e meia, da 1 h Claro que se o pessoal tiver, a gente vê que tem um fluxo grande ainda, a gente fica direto no horário de almoço e faz até às 17h. Amanhã o mesmo expediente, nesse mesmo local? Vamos definir a depender do fluxo, né? Hoje, é, mais no final da tarde, a gente já vai ter essa, essa informação, se nós vamos manter aqui ou se passamos os cadastros para a Secretaria. Se a gente vê que ainda tem um contingente é, grande para vir, a gente mantém aqui essa parceria com o Salão 6 de agosto, né? Quais os endereços, os telefones de contato? Então, nós estamos atendendo no 36423349 na Secretaria de Assistência. Também aqui na rua Getúlio Vargas, no Sim, salão paroquial. Aqui na, né, na, no salão 6 de agosto, aqui na parte inferior do 6 de agosto, porque também foi atingido né, com a forte chuva de ontem, a, a parte de cima aqui também foi danificada com as chuvas, então eles nos cederam esse espaço aqui na parte inferior do, do salão. O que a senhora pode deixar de recado nesse momento para a população? Claro, se pede tranquilidade, é difícil manter a tranquilidade para as pessoas que tiveram seu prejuízo, que foram atingidas, mas mesmo assim, o que fica de recado? Olha, eu acho que as famílias é, se mantenham calmas, né, dentro do possível, que venham buscar é, a ajuda necessária, né, dentro do possível a Secretaria de Assistência, junto com a Defesa Civil, vai se mobilizar para tentar ajudar as famílias da melhor forma possível. A gente está entendendo que a maioria teve danos com telhas, né, mas eventualmente um cobertor, algum outro móvel que possa ter molhado, a gente vai registrar isso no cadastro. Nem tudo a gente consegue atender, né, mas normalmente a questão a gente consegue atender com telhas, Eventualmente, aí uma cesta básica, colchão, a depender da necessidade de cada família, né? Foi feita uma chamada para a própria população, para de repente fazerem doações, como a senhora deu, como exemplo, cobertores? Não iniciamos isso ainda não, mas nós nos concentramos né, em dar esse atendimento direto à população, mas aproveitamos esse espaço, né, as pessoas que quiserem fazer doação é, de qualquer natureza, né, seja de móveis, cobertores, enfim, é, podem nos procurar aqui mesmo na, na, na Secretaria ou aqui no 6 de agosto, para que a gente possa estar arrecadando e distribuindo para quem necessita. Muito obrigado. Eu que agradeço. Portanto, nas palavras da secretária de Assistência Social, Eliane Valério Pereira, nessa parceria com a Defesa Civil e Assistência Social, os acontecimentos e o que está sendo feito também para. A população ajuda a população rio-negrense nesse momento, chuvas de granizo ontem muito fortes aqui no município, claro que as pessoas foram, muitas pessoas foram surpreendidas, mas o trabalho portanto da Prefeitura Municipal nesse momento através da Secretaria de Assistência Social e também da Defesa Civil.